Fala galera! Finalmente eu tenho para vocês aí um quadro que vai ser só meu Porque assim né Como a Aline fez lá o quadro só dela Que se chama 1, 2, 3 testando na cozinha Por isso eu criei o quadro No Pay No Game Parece Parece? Parece Parece que quando você casa é inevitável você ficar com aquela barriga de chope Aquela gordurinha assim Localizada que não agrada aqui fica uma bosta <risos> isso é decorrente do que? por que que acontece isso? que você casa fica com aquela barriga de chope? parece gente que as esposas colocam fermento na comida com gordura pra gente comer entendeu? porque a maioria dos homens que casa engorda por, por causa dessa palhaçada que, que as mulheres ficam querendo inventar comida gostosa a Aline mesmo tem um tanto assim ó de revista de receita que fica testando E eu eu gosto de estar comendo, mas tudo bem. Nesse quadro, gente, vocês vão ver a minha rotina de treino através dos vlogs, vou dar dicas de suplementação, shakes, tudo pra você ficar com aquele corpo top, fitness, do jeito que você quiser deixar o seu corpo, você vai conseguir. Tudo a respeito do corpo, gente, é uma questão de disciplina. Você tem disciplina? Eu não tenho, mas eu, a partir de hoje, através desse quadro, eu vou ter uma disciplina no pain no gain. O meu romance com a academia começou na época de escola, quando eu tinha uns 14 anos. Tinha uns meninos né, mais velhos que já faziam academia. E eu sempre olhava falava, nossa, os caras mó fortes, né? E eu aqui só a capa da Luiz. Sofria bullying, gente. As pessoas chegavam em mim e falavam pra mim, você não é magro. Porque para você ser magro, você precisa engordar uns 20 quilos ainda. A partir daí, dessas chacotas, esse bullying que eu sofria, por ser muito magro, eu resolvi a, fazer academia. Fazia em casa mesmo. Praia de casa tinha umas vigas de madeira, fazia supino reto, fazia bíceps, fazia um monte de exercício para tentar ficar em forma e ganhar peso e ficar com o corpo legal. A partir daí... Comecei a pegar um vício pela academia, comecei a treinar direto. Só que depois que eu casei, eu engordei, entendeu? E isso é uma coisa que parece ser inevitável. Todo mundo me falava, nossa, você tem um corpo assim assado, tá, tá, tá. mas quando você casar, você vai engordar. E realmente, você relaxa quando você casa. Convido todos vocês aí pra vir treinar comigo através aí do, desse novo quadro do meu canal. Todos vocês, de todas as idades, tamanhos de panças, não importa. Vamos fazer esse treino aí, né? Pra gente poder ficar tudo em forma. Corpo legal. Gente, olha como que eu era antes de casar e engordar. Olha o shape trincado que eu tinha. Eu era assim, ó, trincado, meu shape. E eu comia assim, eu sempre comi de tudo, nunca fiz dieta. E olha pra minha tristeza como tá hoje, meu shape, que bosta! Você percebeu a diferença? Então, através desse novo quadro, eu quero estar tá mostrando para vocês toda a evolução, todo o desempenho que eu vou estar tá fazendo aí durante os treinos. Então, se vocês querem acompanhar a trajetória aí de todo o meu desenvolvimento a partir de hoje, através desse quadro, não se esqueçam de se inscrever. Ó. É só clicar aí no inscrever-se e já vai para a página inicial para você poder se inscrever. Clica aí. Se vocês gostaram também, não se esqueçam de clicar em gostei. Cliquem aí, já Clic, clicou? Então clica. Esse foi o episódio número 1. Um, o episódio, né, casei e engordei. O próximo episódio, gente, vai ser o primeiro dia de treino. Não, se inscreva também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Instagram... Instagram. <risos> Instagram não, Fernando. Se inscreva aí também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Se inscrevam. Vai tá estar aí, você se inscreve. Fiquem com um grande abraço e um grande beijo aí pra todo mundo. E até o próximo vídeo! Good